Muito obrigado. Só antes de começar, eh, informar que tenho aqui uma excelência de tempo do deputado Carlos Teixeira. Um... Muito bem, muito boa tarde a todos senhores deputados, senhores vereadores e também aos peticionários. Começo também naturalmente por saudar isto que é um exercício de um direito cívico e democrático dos senhores uh, peticionários, de qualquer uma das petições, mas a verdade é que nós não acompanhamos aqui os objetivos e até em alguns casos a linguagem que é utilizada uh, em algumas das petições, nomeadamente na petição 9 de 2020 e na petição 13, 2020. De, do debate que, que estamos a ter, aquilo que se pode perceber muito claramente é que há aqui muitos partidos e muitos senhores deputados que querem solneira e chuva no Nabal, constantemente dizem que são a favor da mobilidade suave, mas nunca são a favor da concreta instalação de nenhuma ciclovia em local nenhum. E escudam-se constantemente na, uh, neste, neste quase miraculoso. <um> a, a, a, a, a, <susora> argumento da necessidade de serem apresentados estudos. Eu recordo que trata-se de uma ciclovia pop-up. Uma ciclovia pop-up, pela própria definição, deve ser instalada rapidamente. E direi, aliás, que a Câmara Municipal, neste caso, e esta tem sido uma posição que temos seguido frequentemente, demorou demasiado tempo a aplicar, a criar estas ciclovias e a aplicar estas medidas. Já no dia 12 de maio, numa recomendação que apresentámos aqui nesta Assembleia Municipal, o primeiro ponto pedia precisamente a criação de várias ciclovias, de várias ciclovias para ocupar. Mas sobre os estudos, eu diria ainda que parece-me que alguns dos senhores deputados estarão mal informados. Eu tenho à minha frente um estudo um, da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta de 2008 que prevê precisamente uma rede ciclável para a cidade de Lisboa. Portanto, já há décadas que existem estudos que uh, estão feitos, eles existem. É, só precisam de ser consultados por qualquer, por qualquer senhor deputado que o, que o queira fazer. E, portanto, este argumento ele é, totalmente, entendi, ele é totalmente falacioso. Sobre a ciclovia da Almirante Reis, da Almirante Reis diremos que nós estamos totalmente a favor, a favor dela. Aquilo que o vereador tem dito várias vezes é que uh, Está previsto desde o início que os veículos de emergência possam sim, sim. passar na ciclovia, fazem-no com segurança. A, a, a Comissão fez uma visita à ciclovia e devo dizer que, na minha opinião, pelo menos não observámos qualquer problema, eu próprio frequento uh, aquela zona e não, não observo essa quantidade enorme de problemas, de problemas que é descrita. Por outro lado, aquilo que são as recomendações da Comissão, nós no geral acompanhamos, mas não acompanhamos o ponto 5 que pede maior fiscalização das regras das, regras das bicicletas pela PSP e pela Polícia, pela Polícia Municipal. Vamos votar contra este ponto e peço que ele seja autonomizado porque isto é completamente o oposto daquilo que se deve fazer. Os problemas de mobilidade na cidade de Lisboa são causados pelos carros, pelos veículos, e portanto a maior, a, a maior fiscalização que deve ser feita é dos carros em segunda fila que esses sim, terminarei senhora, senhora Secretária, dos carros em segunda fila que esses sim provocam bastantes problemas de engarrafamentos na cidade em especial na Almirante Reis, dos carros que estacionam em cima das ciclovias e que impedem os, os, os ciclistas de, de passarem. E aí sim deveria a Câmara Municipal investir, investir na fiscalização e na segurança e investir também no aumento da segurança das ciclovias, porque isso sim, porque isso sim uh, preocupa os ciclistas e isso sim é um problema nas ciclovias pop-up que são que são instaladas pela Câmara Municipal de Lisboa e não, e não o contrário. Portanto, nós não podemos constantemente dizer que somos sempre, desde sempre, a favor da mobilidade suave, mas há décadas que se anda a estudar e a tentar tornar Lisboa numa cidade ciclável, e a verdade é que sempre que há alguma alteração, imediatamente se levantam vozes a querer mais discussão, a dizer que não pode ser, que tem que ser uma coisa mais gradual. Não sei que gradualidade mais é necessário, porque a verdade é que a transformação tem sido feita a passo de caracol. E, portanto, se há críticas a fazer à Câmara, é precisamente isso da necessidade uh, de uh, fazer as coisas com maior rapidez. Nós já apresentámos várias críticas e voltarei, volto a fazê-lo, nomeadamente no adiamento do projeto da ZER, que iria ser muito importante para ligar aqui à ciclovia da Almirante Reis, que foi que foi que foi suspenso sem sem data prevista para a sua implementação o que achamos que é uma pena porque estamos a perder uma oportunidade histórica de alterar de alterar de uma forma fundamental a situação no centro da cidade no centro da cidade de Lisboa e portanto eu termino por ah, dizer que naturalmente não subscrevemos estas críticas que são feitas à política de mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, nem à instalação, nem à instalação de ciclovias. Uh, pretendemos, sim, que elas sejam, que haja mais ciclovias, que haja uma rede que ligue efetivamente toda a cidade de Lisboa com ciclovias, com segurança e com investimento nestas formas de mobilidade e não continuarmos a ter aquilo que temos até o momento, que é o veículo particular ocupar cerca de 90% daquilo que é o espaço público na cidade de Lisboa. Muito obrigado.